E atenção agora, senhoras e senhores, vamos ver quem adivinha para onde vai essa moeda que está na minha mão. Atenção, atenção, vamos ver quem tem o olho treinado e não se deixe enganar. Atenção, atenção. E agora eu vou apresentar para vocês um número fenomenal. Ei, oh, você que está quase dormindo aí. Tá falando comigo? Claro, com quem mais seria, dona Fabiana? Peguei você no pulo, hein, tentando tirar no cochilo depois do almoço. Sei. Deixa de preguiça, moça. Não quer aprender um pouco de mágica? Aprender mágica? Bom, se você consegue falar comigo pela televisão, deve ser um mágico dos bons. Modéstia à parte, olha, eu vou te ensinar segredos milenares que eu aprendi numa das minhas viagens pelo Oriente, com o grande mestre Abu Abdullah Mohamed Ben Musa al karizmi Abu Abdullah Mohamed Ben Musa al karizmi foi um grande matemático árabe que nasceu no século 8. Seu nome deu origem à palavra algarismo e foi ele quem inventou o sistema decimal de posição, que é a forma de escrever os números que nós usamos até hoje. Nesse sistema, cada algarismo representa o produto dele mesmo pelo valor da posição que ocupa. Por exemplo, quando a gente escreve o número 245, o 2 significa duas vezes 100, porque está na posição das centenas. O 4 significa 4 vezes 10, porque está na posição das dezenas. E o 5 significa 5 vezes 1, porque está na posição das unidades. Preste atenção, Fabiana. Eu vou falar a palavra mágica e tudo vai se transformar. Um, dois, três, matemática! Salam aleikum, Fabiana. Estou aqui para ensinar você a fazer duas mágicas incríveis. A primeira é baseada no conceito matemático da representação de um número natural com expansão relativa à base 2. Isso significa escrever o número como uma soma de potências de 2. E atenção, cada potência só pode aparecer uma única vez. Ah, eu sei! Por exemplo, a gente multiplica 2 vezes 2 para dar 4. E 2 vezes 2 também é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Isso mesmo! Representar um número com expansão relativa à base 2 nada mais é do que achar potências de 2 que somadas vão dar esse número. Outro exemplo. O número 5 pode ser escrito assim, como 4 mais 1. O que quer dizer que 5 pode ser escrito como 2 ao quadrado mais 2 elevado a 0, porque todo número elevado a zero dá sempre 1. Então essa é a forma de representar o um número 5 em potência de 2? Ela mesma em pessoa. Agora que você já entendeu o que é a representação de um número em potências de dois, vamos para a mágica número um. Eu consigo adivinhar a sua idade. E para isso, você só precisa olhar bem para estas cartelas e me dizer em quais delas a sua idade aparece. Tá bom, deixa eu ver. A minha idade aparece na cartela vermelha, na verde e na amarela. E agora, quantos anos eu tenho? Vamos ver... Um... Cartela vermelha, cartela verde e cartela amarela. Você tem 14 anos. Na mosca? Como foi que você adivinhou? O segredo está na forma como as cartelas foram feitas. Os números que aparecem em cada uma delas não estão ali por acaso. Eles foram escolhidos com a ajuda da técnica da representação de um número em potências de 2. O 1, a gente representa assim, 2 elevado a 0. Já o 2, a gente pode representar como 2 elevado a 1. Um. O 3 é 2 elevado a 1 um, mais 2 elevado a 0. Até chegar ao 15. Bom, nessas cartelas, o número 15 é o maior número que aparece. Mas se eu quisesse, poderia continuar a representação dos números? Claro, os números são infinitos. Você pode continuar representando em potências de 2 até onde você quiser. Mas vamos para o segundo passo na construção das cartelas. Na cartela roxa, a gente coloca todos os números que contêm na sua representação o 2 elevado a 0. Ou seja, o 1, um, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e o 15. Na cartela vermelha entram os números que na sua representação tem o 2 elevado a 1, que são 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 e 15. Na cartela amarela entram os números onde aparece o 2 elevado a 2. 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 e 15. E por fim, na cartela verde, entram os números que têm o 2 elevado a 3 na sua representação. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Bom, a gente já está com meio caminho andado. Você explicou direitinho como foi que fez aquelas cartelas. Agora só falta explicar o seu truque para descobrir a minha idade. Muito bem, eu consigo saber qual foi o número escolhido apenas somando o primeiro número de cada cartela onde você disse que ele aparecia. Ou seja, 2 mais 4 mais 8 dá 14. Hum, tá bom. Deixa eu ver então o número 12. Ele aparece nas cartelas verde e amarela. Aí era só somar o primeiro número de cada uma. 8 mais 4 12. Muito bem, Fabiana. Na primeira mágica, você já está craque. Agora vamos para a segunda. Eu tenho aqui cartas numeradas, de 1 a 15. Por favor, escolha o um número, mas não me conte. Tá bom, já escolhi. O número 13. Agora eu recolho as cartas, embaralho tudo. Eu vou fazer aqui três montinhos. Preste bastante atenção. Hein? Vamos lá. Primeiro montinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Uhum. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Agora me diga. O número que você escolheu está no primeiro, no segundo ou no terceiro monte? Hum, a carta que eu escolhi está no montinho número um. Muito bem, agora vamos recolher tudo e fazer novamente os três montinhos de carta. Preste bastante atenção para não perder o seu número de vista. Hein? E agora, em que monte o seu número ficou? Agora o número que eu escolhi foi parar no montinho número 3. Vamos repetir a operação mais uma vez. Recolher as cartas, hein? distribuir em três montinhos mais uma vez. Vamos lá, vamos mexer. Mais uma vez, e em qual montinho o seu número está? Hum, ele continua no monte número 3. Mais uma vez, juntar novamente as cartas, distribuir os montes... O número que você escolheu foi o 13. Hum? Puxa, você acertou de novo. Qual é o seu segredo, hein? Quando você me mostra em que montinho está a sua carta, eu coloco este monte no meio dos outros dois. Assim, o número que você escolheu fica numa posição estrategicamente mais central. Eu vou fazendo a mesma operação de novo, e de novo, e de novo. E a carta que você escolheu vai indo cada vez mais para o meio. Desta forma, na terceira vez que eu repito a operação, ela vai aparecer no meio do monte que está no meio do baralho, hã? Genial, seu alcarisme! O senhor é fera mesmo, hein? Mas por que isso acontece? Esta mágica serve para mostrar que a gente pode representar qualquer número em potências de qualquer base. Desta vez... O segredo está na representação em potências de três e não na de dois, como foi a primeira mágica. Mas eu vou deixar esta explicação para o professor. Acho que a turma na sala de aula está bem curiosa, hein?